soldado que eu quero mostrar na tela do meu computador para você agora um outro padrão também para ambas marcam que está acertando muito vou compartilhar a minha tela aqui para você neste exato momento eu tenho total convicção que se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui agora você poderá fazer uma boa grana todos os dias através da Best365 Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira E no vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui juntamente com você aqui agora Vou mostrar para você um outro padrão que eu tô testando através de um botzinho novo que eu criei Vou te mostrar inclusive como que você pode até mesmo fazer para criar este bot também para você e receber essas entradas E é um padrão que tá acertando muito, inclusive, ah, inclusive acabei de ter um green aqui na Premier Chip Eu vou mostrar para você aqui na tela do computador também Então se você já gostou do assunto desse vídeo, primeiramente eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui agora e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos primeiro porque tô aqui gravando esse conteúdo para você hoje é sábado tô aqui gravando um vídeo para você é, entregando esse conteúdo que é totalmente gratuito então peço para você deixar o seu like porque o seu like ajuda o meu vídeo a alcançar mais pessoas e peço para você se inscrever para você já não perder os próximos conteúdos aqui que eu tenho certeza poderão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro e outro ponto importante que eu quero te convidar aqui agora neste exato momento é o seguinte ó vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo gratuito olha somos mais de 28 mil pessoas dentro do nosso grupo grátis todos os dias temos enviamos entradas olha que são resultados de alunos ó isso que do nosso grupo gratuito ó este aluno aqui olha fez 125 reais em centrada e olha essas duas entradas este aluno Não sei se vai dar para você enxergar aí ó mais uma entrada que ele ganhou 110 reais na outra entrada 190 reais então assim isso dentro do nosso grupo grátis. Então vou deixar o link do grupo gratuito aqui, ou vai estar aparecendo aqui ó, no card. Eu acho que desse lado aqui do card vai estar aparecendo para você o grupo grátis. Clica e já entra lá, porque todos os dias tem conteúdo, tem entradas lá para você também, beleza? Bom, então sem mais delongas agora, eu quero mostrar para vocês o padrão. Deixa eu compartilhar a minha tela com você aqui agora. Acho que a minha tela está aparecendo aí. É, bom, olha só, eu criei um bot personalizado aqui para me enviar este padrão que eu estou testando, tá? E aqui, olha, nas últimas 24 horas, para você ter uma noção, o bot me enviou 35 entradas baseadas neste padrão que eu estou testando aqui agora e acertou 33, ou seja, uma assertividade aqui de 90, quase 95%. E vale ressaltar o seguinte, olha... O bot que eu mostrei no último padrão, o padrão, na verdade, que eu ensinei no último vídeo, tá? Recapitulando aqui. O padrão que eu ensinei no último vídeo aqui para vocês aqui no canal mesmo, que é o, aquele padrão de 3 a 2, está com 100% de assertividade, olha isso. 33 entradas e 33 greens nas últimas 24 horas, tá? Então tem até aqui o histórico dele, ó. Então você que não é, assistiu essa aula desse bot de 3 a 2, vai aparecer um card aí na tela para você também. Assiste essa aula depois desse vídeo aqui agora que eu tô mostrando para você. Tá? Esse padrão de 3 a 2 está 100% assertivo. Ó, tá muito bom e está se mantendo. E aí agora eu quero mostrar para você um outro que eu tô testando, que inclusive o meu robozinho mandou uma entrada para mim que agora é no privado com essa entrada, ó, na Premier Chip. Deixa eu voltar minha tela aqui rapidinho. Na Premier Chip, olha, e bateu de primeira, como você pode ver aqui, ó. Logo no primeiro jogo da Premier Chip, olha, já deu green. Tá? Então eu vou te mostrar como é que funciona esse padrão. Vamos lá. Então vamos primeiramente aqui para o site de análise, que eu vou te explicar como que é esse padrão e depois eu vou te mostrar como é que funciona, como é que você pode até mesmo criar um robozinho. É, então primeiro ponto, tá? Você precisa ter acesso ao site de análise, ok? Para você ter acesso a esse site de análise, que te mostra todos os dados, aqui eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição. E aí dentro do meu próprio site, olha, deixa eu te mostrar aqui na tela, dentro do meu próprio site você tem essa opção aqui, tá vendo? Olha, robôs customizados então dentro do meu próprio site de análise você vai poder criar botzinhos aqui baseados em padrões que você mesmo identificar em padrões que você quiser testar ou lá dentro do próprio site de análise tá dentro da área de membros para os alunos Ok você vai conseguir também pegar alguns padrões que eu já deixo pronto então por exemplo este padrão que eu tô te mostrando aqui olha de 3 a 2 você pode pegar ele e copiar para você mesmo receber as entradas este padrão que eu vou te mostrar aqui agora você também pode fazer um igual e você mesmo receber as entradas aqui criando ele aqui dentro, tá? E aqui dentro da área de membros, ó, que é o curso Comunidade de Análise, aqui dentro já tem várias aulas te ensinando melhor sobre o mercado, te ensinando como configurar padrões, e aqui dentro já vou deixar alguns padrões que eu utilizo pra você, beleza? Então pronto, olha só, tô aqui dentro do site de análise, o link do site vai estar tá aqui na descrição do vídeo, vai estar tá aparecendo aí no card, basta você clicar. E o que que acontece, ok? É... Como que funciona esse padrão que eu vou te mostrar aqui agora? Olha, eu dei o nome dele, como você pode ver, de Mas... Max 5, como você pode ver, tá o um nome aqui, vamos dizer assim, né? Como que funciona? Ó, vou primeiramente desenhar este padrão aqui pra você e depois eu vou te mostrar como que você pode criar um robô pra ele, beleza? Bom, olha só, como diz o próprio nome, Max 5. O que que eu tô identificando? Quando pego uma sequência de 5 jogos aqui, olha, sem sair, ambas marcam, ó. Ok? Tá vendo? Temos 5 jogos sem sair, ambas marcam aqui. Outros 5 jogos sem sair, ambas marcam aqui. Novamente, cadê? Novamente, uh, cinco jogos sem sair ambas marcam aqui também. Vamos ver se temos mais uma outra sequência de cinco jogos sem sair ambas aqui. Aqui, ó, temos aqui, ó, aqui ficou cinco, ok? Aqui também podemos ver que ficou cinco. Beleza? Então, ó, tem, temos várias. E aí o que, que nós podemos reparar? Que logo após a sequência de cinco jogos sem sair ambas marcam, ó, pegando aqui. Tá, aí eu gosto de pegar geralmente, ok, eu gosto de pegar geralmente, é, esperar um jogo e fazer uma entrada aqui, ó, logo em seguida. Tá, ó, então se a gente pegar aqui, ó, pegou aqui, pegou aqui, você pode fazer uma entrada de entre 3 a 4 jogos, né? Então aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar, bateu um green logo aqui, aqui novamente, ó, tá? Por aí vai, ó, aqui pra quem pega com quatro jogos, bateu, né? Então beleza, deixa eu ver se tem mais algum aqui em cima, não tem então o que, que eu tô analisando tá toda vez que dá uma sequência de cinco jogos sem sair ambas marcam Ok uma sequência de cinco jogos sem sair ambas marcam eu espero mais um jogo Ok então eu espero mais um jogo aqui acontecer e dou uma entrada ó então por exemplo aqui ó aqui ficou cinco jogos sem sair ambas eu esperei mais um olha só que novamente não saiu ambas marcam nesse daqui ou seja ficou um total até mesmo de seis podemos dizer, né então não saiu ambas marcam aqui e aí eu fiz uma entrada ó bateu de primeira esse outro aqui, se nós pegarmos aqui, olha, novamente, ó, ficou cinco jogos sem sair ambas. Eu esperei mais um que também não bateu e logo em seguida fiz uma entrada e bateu novamente de primeira. Então, o que que meu bot faz, ok? Só para você entender aqui, ó, o botzinho que eu configurei, que foi esse bot da Premiere. Eu vou até te mostrar essa entrada que ele me enviou aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ele mandou essa entrada, tá vendo o nome lá, ó? Max5, aqui no alto da tela, ó. Ele mandou a entrada começando no minuto 36, como você pode ver ó, 15h36 na primeira Chip, que foi agorinha aqui, ó, foi agorinha, aqui, ó, vamos pegar aqui novamente o um pincelzinho aqui amarelo, pra gente pegar aqui, ó, então foi 15h36 a entrada que ele mandou, correto? Então a entrada foi aqui, ó, a partir do jogo, opa, deixa eu compartilhar a tela, né? Não tô compartilhando não, pronto. É, aqui, ó, então a primeira Chip aqui, ó, ele mandou a entrada a partir do minuto 15h36, beleza? Aqui foi a entrada que ele mandou. E aí qual que é a regra quando identifica cinco jogos seguidos sem sair ambas marcas? que foi exatamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí olha só que legal, ó. Deixa eu só confirmar. É, a entrada começou no minuto 36, tá certo. Então olha aqui, ó. É, na verdade, calma que eu confundi aqui, ó. Foi a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aqui, ó. Ele mandou aqui, ó. Beleza? E aí, esperou um jogo antes, ó. Para mandar a entrada, ó. Esperou um jogo antes aqui, ó. Tá vendo? Que deu 2x1. Um. E aí, depois, a entrada chegou para mim no minuto 36. Como eu te mostrei na tela aqui, né? No minuto 36, ó. Bateu green. Novamente, de primeiro. Tá? Então, o que acontece? Ele vai mandar a entrada quando der 5 aí eu configurei a entrada para esperar um jogo tá então, eu vou te mostrar Porque o que acontece se eu configurar a entrada para ele me mandar a entrada exatamente logo após o quinto jogo aqui ó né ou seja bateu o quinto jogo ele me mandar a entrada para o jogo seguinte às vezes manda muito em cima da hora quando manda já tá faltando 30 20 segundos para começar então eu espero um jogo Ok então como que eu faço para configurar essa entrada para você ver, é um padrão que tá super assertivo ó. então acertou aqui Acertou aqui, né? Ficou cinco jogos aqui sem sair Acertou aqui novamente Aqui ficou cinco jogos de novo sem sair Aqui acertou novamente Então é um padrão que tá muito assertivo Como que eu faço para configurar esse padrão para mim, Júnior? Eu quero que um robô me avise Você tem duas opções, tá? Vamos lá Você tem duas opções Você pode ficar aqui analisando o mercado Normalmente você fica aqui na frente da tela do computador E na hora que você identificar, por exemplo Poxa, caramba, vamos ver aqui novamente Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó Então você pode configurar aqui, ó por exemplo, você fica aqui na frente da tela do computador, em tempo real, e você vai vendo. Poxa, percebi que o jogo do minuto 47 que não bateu ambas. Percebi que o jogo do minuto 50 aqui também não bateu ambas. Percebi que o jogo do minuto 53 não bateu ambas. Per percebi que o minuto 56 também não bateu ambas. Você tá aqui em tempo real. E você fala, porra, vou iniciar uma entrada aqui então a partir de agora. Você entende? Beleza. Ou você pode configurar um robô, né? Você vai configurar esse padrão para ele, então toda vez que ficar cinco jogos, por exemplo, sem bater ambas marcas, ele vai me mandar essa entrada automaticamente sem eu ter que ficar na frente do computador aqui. Você pode configurar isso. E aí que eu vou te mostrar agora como que você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela novamente para você. Então tá aqui dentro, ó. Então dentro do site de análise vai ter esse botão aqui, correto? Deixa eu limpar tudo aqui, ó. Dentro do site de análise vai ter esse botão aqui de robô customizado, ó. Então você clica nele e aí você vai para dentro de uma outra página que é a plataforma de construção de robôs. Então aqui dentro, ó, você vai ver aqui, ó. Criar novo robô, os meus robôs. Tá? então você configura aqui os seus alertas como que as entradas vai chegar para você e etc beleza e aí, o que que acontece tá então eu vou clicar aqui em criar um novo robô vou te mostrar como que você vai configurar lembrando o link do site de análise está aqui abaixo do vídeo tá então beleza como que é o padrão vamos lá primeiro vamos dar um, um nome tá então você pode dar um nome qualquer que você vai identificar o nome que eu dou é Max 5 que é o que máxima de cinco jogos sem sair ambas que é o que eu né, o significado que eu dei para mim você pode colocar o nome que você quiser, então eu vou dar um exemplo aqui ó, ambas, vou colocar um nome qualquer aqui ó, ambas, 5, pronto, eu já sei que são 5 jogos sem sair ambas, beleza? Então o primeiro ponto para você configurar o robô, só para você entender, este quadrado aqui ó, que é essa paleta de padrões que chama, que são esses quadradinhos, é como se fossem os desenhos destes quadradinhos aqui do site de análise, beleza? Para você desenhar o padrão do jeito que você quiser. Então, como que é o padrão aqui que nós desenhamos? Vamos lá. Uma única vez, novamente. Eu gosto de ser repetitivo, galera. Exatamente para te ensinar do jeito certo, para não ficar dúvidas. Então, às vezes pode parecer um pouco chato eu ficar repetindo, mas é para não ficar dúvidas que eu gosto de explicar da melhor maneira possível. Então, inclusive se você gosta de, de, né, dessas explicações mais detalhadinhas igual do que, deixa um comentário positivo aqui. Me fala o que você está achando dessas aulas, desses vídeos. Né? Se está sendo legal para você ou não. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui novamente. Vamos limpar tudo aqui, ó. qual que é o padrão? Novamente, só pra gente pegar São cinco jogos seguidos Vamos pegar aqui novamente uma sequência ó. Cinco jogos seguidos Sem ambas marcam Depois, vamos pegar uma cor diferente aqui Depois você vai esperar mais uma partida Beleza? Vai esperar uma partida E aí, só depois de esperar essa partida Que o robô vai mandar uma entrada, correto? Então, beleza então quando der esses cinco ambas marcam, esses 5 jogos sem sair ambas marcam aqui, o robô já vai te mandar um alerta, começando no, nesse jogo aqui, ó, do minuto 49 adiante, então, ó, Porque ele vai pular um jogo. Ele vai pular esse jogo no minuto 46, correto? Então beleza, como que você vai configurar esse robô aqui agora? Vamos lá. Primeiro ponto, padrão. Então você vai estabelecer primeiro qual que é o padrão. Qual que é o padrão? 5 jogos sem sair ambas marcam, como a gente configurou aqui. Então esse é o padrão. Não é o alerta, tá? Então você vai vir aqui, ó Em mercado aqui, tá vendo? Ó, você vai selecionar o mercado Qual que é o mercado? Ambas não marcam Então você vai selecionar aqui, ó Ambas não marcam Beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos selecionar a quantidade de jogos que nós queremos Que o robô envie alerta baseado em não marcam Então, por exemplo, ó Um jogo, você vai clicar aqui em salvar, ó Dois jogos sem sair, ambas marcam Três jogos sem sair, ambas marcam quatro jogos sem sair ambas marcam cinco jogos sem sair ambas marcam Júnior eu quero fazer um baseado em quatro jogos sem sair ambas tudo bem então você vai tirar um aqui você vai fazer com quatro eu tô fazendo com cinco porque eu já testei com quatro já testei com três então com cinco é um padrão muito assertivo e outro detalhe importante é legal você montar padrões que não te vi uma dezenas e centenas de entradas durante o dia se você montar um padrão baseado nisso daqui com apenas três jogos sem sair ambas marcas, ele vai te mandar, tipo, 200 entradas durante o dia. Então, não recomendo, ok? Recomendo sempre bolar padrões aqui, que vão vou te, te enviar uma, um número médio de entradas ali, entre 20 e 30 entradas durante o dia. Porque você filtra uma entrada boa com uma alta taxa de assertividade. Se você mandar entradas banais, que vão te mandar 100, 200, 20, é, 300 entradas durante o dia, eu não acho legal, tá? Então, beleza. Cinco jogos sem sair ambas marcam esse é o padrão tá cinco jogos sem sair ambas marcam e o que que você quer poxa eu quero que depois que ficar cinco jogos sem sair ambas marcam o robô me manda uma entrada depois de uma partida aqui ou seja vai esperar essa daqui e vai mandar uma entrada a partir daqui não é então agora você vai clicar aqui ó em entrada porque aqui você vai configurar a sua entrada o jogo que você quer que o robô te manda qual que é o padrão que nós queremos agora que o robô mande a entrada para nós? Em ambas marcam, não é? Então agora se você vai descer aqui de novo em mercado, vai clicar agora em ambas marcam sim, ok? E aí como que nós queremos que ele mande depois de uma partida, né? espera De cinco jogos sem sair ambas, espere uma e manda a partida aqui, não é? Então o que você vai fazer? Você vai clicar exatamente aqui, ó. E vai dar um salvar, ó. Clicou em salvar. Clicou no segundo. Clicou em salvar. Clicou no terceiro. Clicou em salvar. Então você, por exemplo, ah, eu quero fazer uma entrada baseada em apenas três jogos, ok? Uma baseada, uma entrada baseada em três jogos. Você pode selecionar apenas três jogos aqui, pronto. Eu gosto de colocar quatro, mas não quer dizer que eu vá pegar os quatro jogos. Geralmente eu coloco quatro, mas pego dependendo ali três jogos Porque eu vou sentindo como que tá o mercado, ok? Então eu coloco quatro jogos. Você pode fazer com três, pode fazer com dois, não interessa, ok? Então olha só para você como que a assertividade muda, ó, com três jogos, ó. Com três jogos este padrão está com 88% de assertividade por conta de um jogo a mais ó olha como que muda vai para quase 100% vai para 90 mais de 94% de assertividade são 36 entradas e 34 gols e pronto então esse é o que você configurou para o robô então o que, que acontece ó quando der cinco jogos seguidos sem sair ambas o robô já vai te mandar uma entrada aqui ó né? vai pular um minuto desse jogo e vai te mandar uma entrada já começando nesse jogo aqui para frente sacou e aí basta clicar aqui em criar robô e pronto a partir desse momento que você criou o robô ele vai começar a te mandar as entradas lá no seu telegram automaticamente começa a chegar as entradas no do telegram assim que este padrão obviamente falando assim que esse padrão bater e olha só para você ver ó. nós estamos perto desse padrão bater neste exato minuto ó. vou compartilhar minha tela aqui com você neste exato momento olha na sul-americana está quatro jogos sem bater ambas e a premier chip também está quatro jogos ó. então se ficar mais um joguinho aqui olha na sul-americana sem bater ambas ou mais um joguinho sem bater ambas aqui na premier ó o robô vai me mandar esse alerta deixa eu até ver aqui porque às vezes já mandou mandou aqui ó vou mostrar para você ó na sul-americana o robô acabou de mandar esse alerta para mim porque não atualizou aqui ainda no site de análise então ok mas já está cinco jogos. ele mandou aqui ó, começando no minuto 16.1, ou seja, o jogo do minuto aqui ó, vamos compartilhar a parte da tela. esse jogo aqui então ó, do minuto 58 já não bateu, tá? aliás, do minuto 58 não. é exatamente, do minuto 55 na verdade. o jogo do minuto 55 aqui ó, não bateu. por que que não bateu? porque aí ele espera mais um jogo. lembra? esperou ele. ou seja, não bateu os 55 Aí ele pula o minuto 58 para mandar já no minuto 1. Então vamos ver aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, na Sul-Americana agora, ó. Vamos ver. Aqui, ó, o minuto 58 que é o minuto que o jogo que vem no meio ali bateu, ó. Tá? Então vai começar agora uma entrada, tá vendo? Então ele já configurou, já mandou para mim essa entrada aqui agora, automaticamente, para você ver, ó, na Sul-Americana. Tá vendo? Então a partir do momento que você configurou o robô, ele vai te mandar as entradas. É claro que aqui dentro do, do, da ferramenta eu vou te mandar, vou te ensinar também como que vai te mandar os sinais, né, como você vai configurar aqui para chegar os sinais para você, etc. E aí sempre que você configurar um robô, salvar, sempre que bater aquele padrão, ele te manda as entradas automaticamente. Então tá aí para vocês, pessoal, mais uma aula de mais um padrão que a gente está testando aqui, que está acertando muito. É válido lembrar o seguinte, sempre está acompanhando o padrão. Ele pode estar tá 100% assertivo hoje, amanhã às vezes cai para 93, 92, ou às vezes no um determinado dia ele não está muito bom mesmo, às vezes no um determinado dia ele está com... 89% e aí o que acontece? O que eu sempre recomendo? Poxa, o padrão não tá bom hoje, quer dizer que o padrão não funciona mais? Não, às vezes ele tá num dia ruim. Então, por exemplo, 88% hoje, pô, dou uma esperada, não, não vou pegar nada agora. Aí às vezes você chega amanhã e ele já tá com 97% de novo. É um dia que tá muito bom para você pegar. Então é sempre bom você também estar tá acompanhando ali os seus padrões. Beleza? Então é isso. Se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E é isso daí. Até o próximo vídeo e valeu!